É possível repetir os mesmos erros que os fariseus cometeram na época de Jesus? Sim, é possível. É possível repetir as mesmas coisas que eles falaram sobre Jesus? Sim, é possível. E é possível ser repreendido por Jesus como eles foram repreendidos na época do ministério terreno de Jesus? Sim, é possível. É possível cometer as mesmas falhas que eles cometeram zelando tanto da fé que colocaram Deus, o Deus conosco, de fora? Sim, é possível. É possível levantar muros tão intransponíveis que a presença do Espírito Santo na sua vida e na vida da igreja é uma coisa muito rara, porque até ele, até o Espírito Santo, tem dificuldade de de entrar, de participar num lugar onde ele não é bem-vindo. É possível, tentando proteger a igreja de heresias e erros teológicos que existem e são perigosos, é possível, tentando fazer isso, ser tão zeloso, tão zeloso, que Deus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar, porque é tanto zelo, o filtro é tão poderoso, que até o Senhor não consegue penetrar? Sim, é possível. E é sobre isso que nós falamos nesse PG. E eu te convido a assisti-lo até o fim. Deixe seus comentários. Não deixe de assinar o canal. E não deixe de dar um joinha. E compartilhar com seus irmãos. Porque pode ser que ele esteja nessa situação. E você pode ajudá-lo com este vídeo. E obrigado por ter dado play. É possível rejeitar o propósito de Deus quando você estabelece filtros muito rígidos, muito rígidos. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ter filtros, nós temos que ter filtros. É muito importante que você estabeleça filtros, mas o filtro ele só funciona quando você deixa alguma coisa entrar. Não adianta você filtrar antes que a coisa passe, então não tem como reter o que é bom se você não teve, não teve contato com alguma coisa. E muitas vezes... Nós nos afastamos do movimento de Deus ao nosso redor simplesmente porque temos preconceito, e muitas vezes preconceito estético, contra aquilo que, é, aquilo que é diferente do que estamos acostumados. Eu vou tentar ser bem prático aqui. Quando você ergue muros, quando é que você afasta do propósito de Deus para você? Quando você ergue muros na intenção de proteger a sua fé, mas impede, na verdade, que Jesus entre e seie com você. A igreja de Laodicea é uma boa prova disso. É, ele, é, Jesus não conseguiu falar com a igreja, não conseguiu falar com o anjo da igreja, então ele disse o seguinte, olha, quem quiser me ouvir, abra a porta que eu vou entrar, porque a pessoa quem está dirigindo essa comunidade não me escuta. E existem muitos filtros e muitas paredes que nós colocamos que nos impedem de é, viver e acreditar que algumas experiências que estão acontecendo ao redor do mundo e até mesmo ao redor da nossa casa sejam factuais. Por quê? Porque nós simplesmente nos posicionamos como pessoas que rejeitam ou aceitam as coisas vindas ou não de Deus segundo aquilo que nós queremos ser o correto. E não segundo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Uma outra coisa que eu listei é quando você não ouve ou vê é aquilo que não atende a sua exigência estética. É isso. Ou seja, o que é uma exigência estética? Se rodou, se fez um, um karatê ou um helicóptero ou fez alguma coisa fora do seu padrão, falou muito alto, gritou. O irmão começou a orar em línguas do seu lado, o outro começou a fazer profecias, o outro começou a bater a mão e cair para trás e, e girar na cadeira do lado e você já começou aquilo lá no ambiente para tipo, você. Se você é presbiteriano, se você é batista tradicional, se você é cristão evangélica aí no estado de Goiás, ou, ou em São José dos Campos, você não está acostumado com isso. Se você é batista regular, você tá acostum... se você vai num lugar como esse, você se assusta. Você toma um susto, né? Como aquele meme que a gente vê na internet, quando o irmão começa a falar rindo, e eu você toma um susto na cadeira. Eu até entendo, porque não faz parte do seu costume. O seu ouvido não tá treinado para essas coisas. Mas daí você recusar ouvir? por conta dessas coisas, é um erro. E a gente vê isso muito, com muita frequência, nas redes sociais. Gente cancelando outras pessoas por conta disso. E também quando você nega ver ou ouvir que Deus está fazendo o um mundo para além da sua caixa teológica. E... É uma experiência que ocorre com quase todo missionário. Se você encontrar um missionário aí, você vai, você vai perguntar para ele se isso é verdade ou não. Muitas vezes, quando o um missionário vai dar testemunho numa igreja, pergunta se, ou o pastor, muitas vezes é o pastor que fala, o pastor, aqui evita contar aquelas coisas que acontecem, sombra subindo na parede, gato virando gente, gente virando gato, aqui não, nessas histórias aqui não. Porque ocorre isso no campo missionário. Num lugar ermos, no meio do nada, sem energia elétrica. E aí, de repente, aparece um clarão do céu iluminando seu caminho, como se fosse uma, uma lanterna silibim, sabe, Pum, abrindo o caminho para você. Isso ocorre, isso é, isso é o que ocorre com missionários no mundo todo. Há experiências maravilhosas, gente que... É, missionário que orou e crianças que foram é, ressuscitadas, é, pessoas que estavam sem um braço e nasceu o braço. E tem história para tudo que... Mas você não pode. Aí tem lugar e lugares para você contar. Por quê? Porque é um cercadinho teológico que impede que as pessoas experimentem esse contato, sabe? Não querem ouvir ou não estão preparadas para ouvir. Eu respeito, não não quero desrespeitar absolutamente ninguém aqui nesse ponto, a, a cultura teológica de cada um, mas eu preciso te dizer com toda a franqueza do meu coração que, muito provavelmente, isso está mais causando dano espiritual do que benefício. Mas como que a gente deve proceder então? Que porque tem uma pergunta: como, com que então Jesus poderia nos comparar? Que é uma pergunta séria, né? Para mim, para mim chocante, porque com o que Jesus te compararia? Com o que? No texto a gente viu que ele comparou com crianças mimadas. Cantei flauta, cantei. Lamento, vocês não deram atenção para mim. E muitas vezes, o que resta para nós é isso mesmo. Como crianças mimadas. Crianças que não estão dispostas a ouvir e nem aprender porque os seus corações não são mais ensináveis. São sedentos para que Deus cumpra uma, uma obrigação de saciar as suas demandas espirituais, os seus zelos espirituais. Isso vai de dois lados, viu? É, muito, assim, é interessante porque é muito, muito provavelmente a gente pensa que isso aqui é mais mas por irmão reformado, irmão durão de cabeça, mas tem muito neopentecostal e pentecostal que não quer ouvir nada da palavra, tem até arrepio quando fala, vamos estudar a bíblia, vamos estudar a teologia, porque acho que isso é do capeta, isso é do campo, que a letra mata, papai essas coisas todas, mas é, é, o comportamento de crianças mimadas é muito comum no nosso meio, é muito comum entre nós e nós mesmos sermos crianças mimadas. E quando é que nós somos crianças mimadas? Quando nós tocamos flauta e a pessoa não dá atenção, ou quando nós cantamos canções de lamento e as pessoas também não dão atenção. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas nos supram para as nossas necessidades. E quando é que isso acontece? Por exemplo, você vai numa livraria e tá lá, é, Guerra Espiritual, José das Couves, Guerra Espiritual, Espiritual Augusto, ou Hernandes Dias Lopes, ou John Piper... Ah, por favor, né? Vou comprar uma guerra espiritual de grife. Não vou comprar uma guerra espiritual feita na China. Vou comprar uma guerra espiritual escrita por alguém de... E, às vezes, o que tá lá no... Não conheço o livro do Augusto Nicodemos, hein? Não li. Às vezes, o que tá no texto desses nomes consagrados desses nomes consagrados, é só um recorte de uma boa teologia sistemática. E aquele irmão José das Coves passou pelas experiências e registrou as experiências que estão muito mais próximas do seu universo, da sua vida, do que desses medalhões. Nada contra os medalhões. Então aí Deus os fez, os colocou ali, e que fiquem fazendo um bom trabalho para Jesus. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre isso pode ser levado, só isso pode ser levado em conta. Porque a igreja de Jesus Cristo é muito múltipla, ela é muito grande, ela é muito ampla. Ela não está só para essas pessoas ou com essas pessoas, entende? E é um, e um comportamento de criança mimada que a gente tem quando a gente fecha as portas para ouvir o que o Espírito Santo está fazendo no, quim, no quintal ali. E eu fiz isso, eu, eu, tinha, eu tinha esse comportamento, eu fui... Eu segregava, via as conferências, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não me interessa. Por quê? Porque eu, como uma criança mimada, eu gostaria de ter os meus desejos saciados. Eu quero, eu quero, eu quero. Gene Peterson vai vir. Uau! O Gene Peterson, glória a Deus pela vida dele. É, falecido, né? Já tá na glória com o Senhor. Mas o Gene Peterson, os seus livros me pastorearam. O irmão José das Couves também pode me pastorear. Porque na balança divina ele tem o mesmo peso. Ele é tão filho como eu e ele é tão filho como você. E as experiências dele com o mesmo Espírito Santo que opera na vida dos irmãos que tem maior, maior são, são mais reconhecidos, é o mesmo Espírito que opera. É a, mesma, é a mesma coisa. Talvez com um pouco menos de habilidade, talvez com mais erros, talvez esteticamente diferente do que você quer, ou você quer ouvir, entende? Então, algumas, e não poucas vezes, o nosso comportamento é esse. A gente deseja fechar as portas para essas pessoas. Como ter um ouvido mais sensível? Primeiro, abra o olho espiritual. <risos> tem que abrir o olho, irmão. Tem que abrir o olho. Tem que abrir a sensibilidade. Nada melhor para abrir a nossa sensibilidade espiritual do que o jejum. O jejum tem essa função. O jejum ele consegue bloquear o nosso olhar para a rotina e nos joga para olhar para as questões espirituais. O jejum tem essa função. Nos ajuda a abrir o olho para as coisas espirituais. Confronte suas crenças com as suas experiências e vice-versa. Por que que ocorre? Muitas vezes você vai ouvir, olha, confronte as suas experiências com o texto bíblico. É assim que a gente aprendeu, mas também confronte as suas crenças com as suas experiências, porque não é que uma tem mais peso do que a outra, mas é válido também pôr em xeque o que você está crendo com aquilo que você está experimentando, não está em conflito. Abra seu coração para um grupo de irmãos e irmãs mais maduros. Nada melhor do que dividir com outras pessoas as suas experiências, porque isso vai ajudar com que decante, há uma decantação do conteúdo. Essas três dicas que eu dou aqui foram coisas que eu experimentei. Então, a minha intenção é fazer com que a gente pare para pensar e não segregue, sabe? Deus pode estar falando com você de uma maneira que você está evitando ouvi-lo, porque não é esteticamente aceitável, não é bom, não é o que você esperava. Você está pedindo para Deus falar com você, está pedindo para Deus dar uma resposta. Aí vem alguém usado por Deus e te dá a resposta, e você simplesmente diz, não veio do jeito que eu queria, não veio pelo mensageiro certo. Bem que eu acho que, pela graça de Deus, ele sempre manda o mensageiro certo, porque ele sempre tenta, ele sempre tenta, não, ele sempre fala no ouvido que você escuta melhor. Glória a Deus por isso. Mas tem hora que o seu ouvido bom também tá surdo, e aí ele precisa dar um choque de realidade em você, e utiliza essas pessoas. Ok? Então é isso que a gente tinha para é isso que eu gostaria de falar com vocês, estou muito grato por poder falar sobre esse tema, porque foi um, um tema que surgiu da minha própria experiência, né a minha própria experiência foi essa, foi de sair do ceticismo. Eu, eu confesso que a minha experiência com, com o mundo é, abre aspas, pentecostal, fecha aspas, me salvou do ceticismo. Eu caminhava para me tornar um teólogo extremamente pragmático e muito cético em relação às coisas mas Deus, por sua graça sua misericórdia, me deu essa chance e eu destruí todos os muros. Eu melhorei a filtragem, destruí os muros e melhorei a forma como eu filtro as coisas. Muito obrigado de coração mesmo por ter ouvido até aqui.